É, não tá dando certo. Acho que eu vou desistir. Não tá funcionando mesmo? Para com isso, pastora Rude, muito prazer. Quero falar hoje sobre suicídio, sobre esse mal que tem ceifado a vida de muitas pessoas. E tudo isso acontece por algumas situações. E uma delas é sobre isso, pensamentos negativos espírito de desânimo. Então vamos fazer o seguinte, fica mais um pouquinho comigo, dá o seu like aqui embaixo, se inscreva nesse canal, estamos aí compartilhando de vários e vários outros assuntos e com certeza você que passa pela situação ou você que conhece alguém que está passando pela situação, vai lá e já compartilha e com certeza vamos usar desse canal, dessa ferramenta para chegar ao maior número de pessoas que tanto precisa. Ok? Fica comigo mais um pouquinho. <risos> Uma coisa é certa. Infelizmente nós procuramos nas pessoas a culpa para o nosso desânimo. Ou até mesmo a culpa para as nossas palavras negativas culpamos circunstâncias, culpamos famílias, escolas, trabalhos, porque de repente as coisas não estão acontecendo do meu jeito. E quando não acontece do meu jeito, eu acabo desmotivando, eu acabo desanimando, eu acabo até mesmo murmurando. É por isso que a palavra de Deus fala em Romanos 12,2, leia aí aonde você está, ele diz assim, não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos a vossa mente. Ou seja, existe sim uma circunstância ao nosso redor. Uma realidade. Pessoas positivas, pessoas negativas. Mas a Bíblia fala assim, amados, que é para que eu não me conforme com essa situação. Eu não me conforme com essa realidade. Mas sim, transforme isso pela renovação da minha mente. Ou seja, se existe uma realidade negativa, uma perseguição, por exemplo, uma calúnia, por exemplo, uma defamação, por exemplo, e muitos disso, às vezes a gente fica se culpando, ou às vezes até mesmo se sentindo inferior às outras pessoas, ou às vezes a gente em um patamar é, social, financeiro, físico, emocional. Enfim, podemos colocar aqui várias situações que uma vez que nós adotamos isso em nosso coração, esse espírito de amargura, de tristeza, nós vamos começar a assimilar e adquirir esses sentimentos e o maior prejudicado de tudo isso somos nós mesmos. Quem sabe você mesmo que passa por essa situação. E é óbvio que nós, uma vez dando ouvido a essas vozes, a esses questionamentos, a essas circunstâncias, é uma coisa óbvia. Nós vamos desanimar. Nós vamos nos entristecer. E muitas das vezes nós vamos começar até mesmo a proferir palavras negativas. E aí o que, que nós podemos fazer? Porque se nós cairmos nesse espírito de desânimo, um dos motivos que levam as pessoas a desejarem, ou até mesmo algumas pessoas a tirarem as suas próprias vidas, foi uma vez permitido com esse tipo de sentimento chegasse em seus corações. E realmente, chega um momento, quem sabe, que não vale a pena mais viver, porque o desânimo... Os pensamentos negativos, o descontentamento para essa vida é maior do que viver. Eu vejo muitas das frases que, que as pessoas colocam nessas, nessas páginas sociais, nesses vídeos sociais, é, quando tem desejo é, de tirar a sua própria vida, ou onde eles dizem que uma certa atitude, ou uma pequena atitude de tirar a sua própria vida, vai resolver eternamente por uma vida cheia de dor e cheia de sofrimento. Será que isso é verdade? Será que tirando a sua própria vida vai resolver aquilo que está em você mesmo? Está em você mesmo esse poder de aceitar, de viver a condenação, o desânimo, a tristeza ou ao mesmo tempo se levantar para viver uma nova vida? uma vida cheia de alegria, cheia de paz, e haverá sim motivos de desânimo, sim, haverá, haverá sim vontade de desanimar, sim, haverá, mas e aí, vale a pena? Vale a pena desistir? Vale a pena viver uma vida desanimada? Vale a pena viver uma vida amarga, uma vida azeda? Ou seja, será que vale a pena acreditar em uma circunstância ou simplesmente aquilo que as pessoas estão dizendo sobre você sendo que você não é essa pessoa sendo que você não é esse ser que as pessoas assim o julgam e julgo de repente, como eu falei, pela questão social, pela aparência ou seja ela qual motivo for Ei, deixa eu colocar uma palavra para você Está sobre você a possibilidade de não se conformar com esse mundo, mas transformar o seu mundo através da renovação pela sua mente. E aí esse texto lhe diz, e aí experimentareis, e aí provareis, e aí você vai viver aquilo que está na parte B desse texto. Quando diz, você vai viver a boa, agradável e é perfeita a vontade de Deus. Sabe o que é bom? Sabe o que é agradável? Sabe o que é perfeito? É aquilo que Deus preparou para você. Não baseado em cima de julgamentos, não baseado em cima de dor e nem baseado em cima de sofrimento. Mas sim viver uma vida sem culpa nenhuma. Não que a sua circunstância, quem sabe, necessitou mudar. Mas você mudou dentro de você. Você desejou transformar a sua mente, renovar a sua mente e viver aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é a vontade de Deus sobre a sua vida. Fica comigo, use esse campo aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, vamos fazer desse vídeo, vamos falar, vamos fazer essas palavras, palavras que poderão chegar e penetrar no coração daquele que ainda precisa, ok? Fica com Deus, em nome de Jesus Cristo.